O que, que esse carro tá fazendo? Ei! Ei! Por acaso você está fotografando esse carro que por acaso venha a ser meu? Exatamente! Nossa, que legal! E meu carro agora é o que? Celebridade? Por que da foto? Estacionamento local proibido. Você acha que dá para alguém passar nessa porra de calçada? E você isso. ainda veio pela contramão. Ai, moço, que isso? Não foi nada demais. Eu parei aqui tem cinco minutinhos. Eu tava no segundo andar daquele prédio azul ali, ó. Nada Querido, demais. eu já acordei mais de uma hora e tô vendo seu carro parado aí. Mais de uma hora? Gente, mas como o tempo tá voando, a gente nem se dá conta, né? Pode Ei, peraí, peraí, peraí. Eu já chamei a polícia e você vai receber essa multa. Que isso, moço? Mas por que você vai chamar a polícia? Para com isso. Meu pai vai ficar furioso. A próxima vez que você presta mais atenção, tá vendo a placa ali? Moço, foi uma emergência. É emergência? qual? É. Oh. Então, olha só. Eu de fato estava mesmo no segundo andar daquele prédio, sala 204. Maíva minha depiladora. Assim, é... sabe como é que é, né? Duas semanas sem me depilar. Eu tinha pelos pelo meu corpo que eu nem né? sabia que existia. Dá um desconto, vai. Não foi nada demais. Eu vou pra casa, o senhor vai pra casa, a vida segue e todo mundo vai ser feliz. Então, a sua depilação não é problema meu. Esse é o perfume que você tá usando, é a versão do Farfá? Não, pode deixar que a gente okay. se obrigado. obrigado. Gente, que gracinha. Ele é novo aqui, não é? Segunda semana dele. Tomem jeito vocês dois, hein. Não vão ficar afim do novo garçom. Mas por quê? Porque eu cheguei primeiro. vi primeiro e eu tô na frente. Nada a ver, né, Léo? Gente, eu só queria saber o nome dele. Será que ficou muito na cara se eu perguntar? Gustavo, 24 anos. Filho de pais separados. Mora com a mãe num bairro afastado. Tem um filho de seis meses. Ah, ah foi, gente? Eu vi numa foto. Olha ele! Baixou a ficha completa do boy, hein? Tem mais, tá? Hã? Terminou com a ex, tá desacreditado no amor, carente, sofrendo... Hora de dar cola. Mas vem cá, como é que você sabe de tudo isso, hein? Ah, eu tenho meus informantes. Super já quero. Vou curar essa carência dele, ó, rapidinho. Gente, vamos focar aqui no cardápio que eu quero escolher? Oiê menino, Oiê, amigo. Oi, gente. desculpa o meu atraso, mas eu tive um contratempo e atrasei tudo, mas estou aqui, já sei o que eu vou pedir, garçom por favor Olha só queridinho, eu vou querer isso com isso com aquilo, sem isso e sem isso, pode? Claro, no minuto Eu vou querer uma massa folhada... Você pode substituir a carne por peixe? Perfeitamente! Alguma preferência? Hum, salmão. Eu vou querer salmão. Oh! Gente... O que foi, gente? Eu recebi. Eu posso, pelo menos, comer bem? Ótimo. Traz o um salmão, por favor. Claro, ótimo. É, eu vou querer... Frango, batata frita... Aquele arroz que vem com um monte de coisa assim... Eu não vi no cardápio não, mas eu sei que vocês têm. E eu vou querer churrasco. Muito. No capricho, mais alguma coisa? Uhum. Você de sobremesa. Yeah. <risos> não, só isso mesmo. Obrigado. Ok, gente, eu não demoro. Por favor, fiquem à vontade, tá bom? Fica à vontade, só se for tirar a roupa, né, gente? Uhum. Sossega a periquita, Rafael. Gente, mas vem cá. Ele é novo aqui, não é? Não, porque é a primeira vez que eu vejo esse cara aqui. Mas nem vou ligar de ver novamente. E pode escrever, tá? Até o final desse almoço, ele vai me passar o telefone e nós estaremos hoje ainda trocando nudes. Ué, gente, o que, que é agora? Só porque eu cheguei atrasado eu não posso entrar na disputa? É isso mesmo? Eu não posso brigar pelo boy? Então, entra na fila, porque todos aqui são com o mesmo propósito. Ah as suas assanhadas! Então é isso, eu me atrasei e perdi o boy. Ah, eu não posso brigar pelo partido. Nada disso, eu vou entrar na disputa sem o senhor. Por que não? Bom, ele é de gêmeos, surfa pelas manhãs, adora música romântica. Gente, é um fofo. Gente, mas peraí, você foi até aonde que foi descobrir isso, maluco? Ian, vem cá, você não entendeu ainda. O Marcos tá cheio de segundas intenções, né? Segundas, terceiras e quartas intenções. O que um homem não faz com a cabeça de alguém encalhado, né, Marquinhos? calhado É a senhora sua avó. Agressivo, ele. Ela, é agressivo, né? É voz, ela, né? Mas olha só, só vou corrigir a frase, tá? Não basta ser homem, tá, queridos? Também tem que ser bonito. Com certeza. Pra mim tá no pegada, amor. Já vou estar tá dando graças a todos. Amigo. Safado, né? oh. Falando em pegada, você não contou por que você se atrasou. Eu fui votado, acredita? Pelo amor de Deus, olha pra isso. Olha pra isso. Gente, é aqui, assim. e não foi barato, não, hein? Nem foi um pouco, não. Né? Ah, o um morador disse que eu fiz um milhão de coisas e chamou a guarda. Pode isso, me multar. Aí eu vou fazer o quê? Tive que fazer o quê? Bem, fui multado. E o problema de tudo é que eu tô achando que dessa vez o meu pai vai querer tomar no carro. Tinha um número de. Que foi. Pedro Garcia? Quem é Pedro Garcia? Então. <risos> Pedro Garcia é o tal do morador que chamou o guarda. Depois que o guarda foi embora, eu senti que ali dentro havia uma mulher maravilha pedindo socorro, não tem? Aí eu resolvi chamar ele pra um chope, na esperança que ele tirasse a multa. Só que aí, ele não tirou a praga da multa, que raiva! Ai, ah, Ian, quando eu crescer, eu quero ser igual a você, sou ah. seu fã, amigo! Então, gente, já que o Ian tá com possível trelelê com o vizinho, o garçom fica pra mim. Gente, sério, eu não sei qual foi a última vez que eu vi um homem pelado, eu nem lembro! Mas eu lembro, tá? Foi há dois meses atrás, na casa do Léo, quando você ainda dormindo, entrou no banheiro quando eu tava tomando banho de porta aberta. Oh! Hum. aí, gente, a minha vida amorosa tá em declínio! Oh. Marquinho, você é o próprio declínio, né? <risos> ah, devolvi. Tá, mas vem cá, gente. Aqui devemos a honra desse lustre almoço ao ar livre no Rio de Janeiro. A campanha do Léo. Ai, meu Deus, Deus, eu te liguei. E aí? Pergunta o Rafa, a gente tentou te ligar, mas você não atende essa merda de telefone? Desculpa-me. Pois é, também chegou em casa e não falou nada. Tá esse mistério até agora. É, gente, fala logo, pra que todo esse mistério? Mistério nenhum, Marquinhos. Eu só quis dividir esse momento com vocês. E pra eu não ter contado a mesma história três vezes, eu reuni vocês aqui por contar de uma vez só. Então conta logo, né? Acaba com essa angústia. Como é que foi a campanha? Então, gente, a campanha foi... Uma merda! Oi? Léo, como assim? É isso mesmo, é isso que vocês ouviram, uma merda. Não, não que eu não tenha feito o meu trabalho direitinho, né? Foi super bem elaborado. O problema foi que o meu chefe fez questão de criticar absolutamente tudo. O seu patrão... É um desgraçado, velho maldito. Segundo ele, minha campanha foi uma merda. E que ia chamar o estagiário pra refazer. Fala sério. Não, mas eu tô super tranquilo, gente. Sério mesmo. Eu perdi meu emprego, mas saí de cabeça erguida, sabe? Eu joguei literalmente tudo pro alto. Saí de lá lindo, livre, leve e solto. Já é uma lavada. Ai. Eu só lamento pela agência, né? Perdeu um profissional ótimo, pontual e responsável como eu. Amigo, não liga não. Sabe por quê? O mercado de trabalho vai disputar você a tapa. Escreve o que eu tô te falando. Ah, obrigado, amigo. Mas agora eu só quero pensar no meu próximo passo, sabe? Eu quero ficar um tempo me curtindo. né? eu acho que eu mereço. Até arrumar um outro emprego, sabe? O importante é que eu tô com vocês. Que vocês sempre me apoiam quando eu preciso. Acho que essa nossa família deveria ser um motivo de exemplo. Não, sério, a nossa amizade deveria promover a paz mundial. Ai, gente, também não é pra tanto, né? Mas eu agradeço a Deus todos os dias por ter vocês na minha vida. Ah... É verdade, né? licença mais uma vez gente o prato de vocês já está a caminho e a gente tem uma carta de sobremesa também caso vocês queiram pedir alguma coisa é só chamar então já sei o que eu vou querer de sobremesa você pelado tô... de ok Maluco. Vamos sair daqui? Ai, Marcos, pelo amor de Deus, para de ser impaciente. É só quando você parar de ser maluco. É sério que a gente tá perseguindo esse cara? Ai, credo, perseguindo é uma palavra muito séria. Eu não tô perseguindo ninguém. Eu só tô tentando estreitar relações, me aproximar, manter contato. Uhum. É só isso. Olha só. Pode não parecer. Mas aquele cara ali, ó. Lindo. Charmoso. Ai, que homem. Ele vai ser o futuro pai dos meus filhos. Que filhos, Ian? Os que eu vou adotar. É, pra começar, gêmeas, depois um casal. Um menininho e uma menininha. Ai, Marcos, adotaram um gesto de amor. Você deveria tentar. Ian, vamos pra casa do Léo? Ele tá esperando Oi. a gente. Vai, liga esse carro. Ai, liga esse aí, carro, Peraí, calma. Nossa, tá me amassando todo. A gente. Cadê ele? Sei lá, como é que eu vou saber? Ai, sério que ele foi embora? Ai! <risos> Ei! Eu acho que a gente já se conhece, né? Jura? Nossa, eu não tô lembrado. Hum, é você mesmo. <risos> o mesmo carro, a mesma carinha engraçada. <risos> Ai, eu acho que foi vo foi você né? quando você me viu ali no treino? Ai que situação É... Sério? N Nossa Não me lembro mesmo disso Que coincidência não Coincidência né <risos> <risos> Então tá, Me parece que você está me seguindo Eu te seguindo? Até parece Por que eu haveria te seguir? Eu nem te conheço Foi só o um acaso <risos> Tá bom Então até o próximo acaso Ele tava comigo, tá? Ele tava comigo. Ah, esse aí o em que Gente, é sério. Desculpa o atraso, viu? É. Tive que deixar o Marcos em casa. Vocês acreditam que a mãe dele deu o maior escândalo no telefone? Não teve jeito. Uma mulher totalmente desequilibrada. Não, gente. O Marquinhos precisa <risos> dar um novo rumo na vida dele, é. gente. Sabe? Mudar de emprego. Dar um baixo nessas humilhações que a mãe dele faz ele passar. Sabe? Não. Vocês não acreditam que ela fez no trabalho dele. Nem mal piti. Ela achou que o gerente da loja fosse um possível namoradinho do Marquinhos. Você acredita? Mulher é neurótica, né? Gente, primeiro eu passo aquela situação com meu pai, agora o Marcos e a mãe dele. Será que todo gay passa por isso? Por que será que os pais não entendem que independente da escolha que o filho passa, o que importa é ele ser feliz? Assim, gente, eu acho que para um pai e uma mãe ficar sabendo que o filho é gay deve ser um choque. Eu acho, entendeu? Só que nada justifica essa agressividade, essa exclusão que eles têm com a gente acho que todo ser humano tem que ser feliz. Sendo gay ou não. O é. que a gente tava pensando aqui? O que vocês acham da gente fazer uma viagem? Oh? Viagem pra onde? Ah, não sei. Sei lá. A gente pode sair por aí, sem rumo, sem destino. Calminha aí, Léo. Eu não tenho toda essa vontade de botar uma mochila nas costas e sair por aí bancando o aventureiro. <risos> ah, gente. Eu tenho pensado tanto nisso ultimamente. E? Eu vou amadurecer essa ideia. Aí eu volto a falar com vocês. Mas agora eu quero saber da nossa Nath. A gente vai ah, pra onde? Eu queria muito sempre pra dançar, sério. <risos> eu também, eu também. Ah. Vamos naquela boate que tem naquela rua sem saída. Como é que eu não li dela mesmo? Na não, gente, na pelo bo... amor de Deus. Morte. Não, aquele gente. lugar furreca, só tem gente chata naquele Para. lugar. Não, é o Para! O tal do Paris, carioca. Lá, Para. lá mesmo, né? Ah, a gente pode ter gente de... esquisita, né? Mas a gente vai ser os mais bonitos de lá. O que vocês acham? O ah, Marquinho ama aquilo lá. Por mim tudo bem, se vocês estiverem de acordo... Pode ter gente esquisita, sim, mas a música é boa. Cerveja geladinha. E aí, amigo, o que você acha? Ah, gente, para! Vamos sim, ó! Só que eu vou ter que chegar um pouquinho mais tarde. Já vai sair com guardinha, né? Para! Meu sonho! <risos> mas não, não, não é isso. Sou, Ai, meu pai inventou um jantar chatíssimo de negócios e quer que a família esteja presente. Hum, sim. E quem é a família? Eu. Ai, não tem jeito, vou ter que ir. Até a namorada dele já pulou fora, porque ela sabe que esse jantar é um pé no saco. Ué, você vai depois de jantar e encontrar a gente lá, né? É. Uma boa ideia! Talvez eu possa até convidar o guardinha pra dançar com ah, a gente! Ah, <risos> <ótimo>. <risos> eu também vou ter uma pessoa. Oh? É... é, gente, uma pessoa que eu conheci no aplicativo e tal. <risos> Não, você é uma galinha! <risos> é o terceiro! Só essa semana! Gente, o que vocês acham que eu sou? Que eu sou um depravado, é isso? Que eu conheço a pessoa, trago pra casa e depois mando embora, é isso? Sim! <risos> Sim. <risos> Gente, a minha moral tá baixa com vocês mesmos. Quer saber? <risos> Vou passar um café. Isso, vai, vai lá. lá! Faz uma xícara, por favor! Você tem moral? Acho e é Leo tem moral aonde? Gente, que louco! Gente, pelo amor de Deus, mais um! Mais um! Fala falo nada, só observa. Gente, eu preciso tomar banho nessa água! Nossa, não tá chovendo ninguém na minha horta, nem uma bola de futebol. Meu senhor. olha só o que eu tô trazendo pra gente tomar aquele café. Só você mesmo, ah, Você merece, né? Você sabe disso. Mas vem cá, tá tudo bem? Uhum. Tem certeza? Tá, tá, tudo bem. Quer dizer, não, na verdade não, Rafa. Sabe o que que é? Eu trabalhei mais de cinco anos naquela agência, cara. Eu me via velhinho lá, sabe? Eu achei que eu ia conhecer o homem da minha vida e que finalmente ia ser feliz. Mas não, cara. A cada grosseria, a cada bronca que meu chefe me dava... Mas eu percebi que eu tinha que sair de lá. Seu chefe realmente era um carrasco, né? Aquele é lá vai viver sozinho, cara. Você acredita que a mulher dele trai ele com o um estagiário lá da, da agência? O que? Sério? É verdade. ele tá pegando uma novinha que ele jura que a novinha tá com ele só por causa de amor. <risos> Meu Deus, mas que homem sem noção hein? Sem mas... noção? Pobre coitado, né? Vem cá, mas... Eu quero saber de você. Como é que você tá? Você tá melhor? Tô bem. Hum, agora é eu que não senti firmeza. Ah, Léo, eu tô indo, sabe? É que eu imaginei que pelo menos alguém lá de casa fosse me ligar. Por eu ser filho único, pelo menos a minha mãe fosse me ligar pra saber se eu tô bem, com quem eu tô, o que eu tô fazendo, mas nem isso aconteceu, sabe? Ah cara, eu que a sua mãe tá esperando as coisas. Ficarem mais calmas lá na sua casa, entendeu? Mas vamos mudar de assunto, cara. Entendeu? Porque hoje a gente vai sair. Eu quero me divertir muito, entendeu? E é isso. Só que você vai ficar com carinho do aplicativo. Eu não. Quer saber? Acho que eu nem vou ligar pra ele. Hoje eu quero me divertir. E com meus amigos. Porque quando eu tô com meus amigos, não tem espaço pra mais ninguém. Hum, disso eu gostei. <risos> é. A bolacha. Claro, eu te entendo. As coisas andam meio conturbadas aqui em casa. Minha mãe se esmou de pegar meu pé. Eu tô evitando bater de frente com ela. Claro, pode ser. A gente pode almoçar naquele café que abriu perto da livraria. Eles estão servindo um almoço e uma salada maravilhosa. Você vai amar. Na verdade, eu tô tentando fisgar o peixe pela boca. <risos> Tá bom. Pode ser. Então, fechado. Às 11 eu te encontro na livraria. Pode ser? Fechado. Ó, eu não vou nem pedir pra você sonhar com os anjos, porque seria demais pedir pra você sonhar comigo. <risos> tá bom, beijos. Tchau. Nossa, mãe. Que susto. Não tem nem mais privacidade. Privacidade pra quê? Pra ter esse tipo de conversa que eu vi com outro rapaz? Que rapaz? Não me faça de idiota, Marcos. Mãe, era, era uma amiga. A Drica, Ela chegou de viagem e a gente marcou um almoço só. Se seu pai fosse vivo, ele não iria tolerar essa situação. Que situação? Mãe, qual é o seu problema comigo? Nunca tá do meu lado, nunca me apoia em nada. Você acha mesmo que eu seria conivente com essa sua opção? Condição. Não é uma opção. Acha que eu sou assim por opção? Acha que eu gosto de ser tratado pela senhora como, como um estranho dentro de casa por opção? Acha que eu gosto de ficar longe dos encontros, dos almoços de família por opção? Acha que eu sou feliz sendo ser um tratado diferente pra minha própria família e que tudo isso é opção? Eu te levei médicos, psicólogos, especialistas! Eu não tô doente! Acho que se tem alguém doente aqui, esse alguém não sou eu. Uma coisa, Marcos, enquanto você estiver aqui debaixo do meu teto, você me deve respeito. E enquanto eu tiver forças pra lutar, eu vou tirar você dessa vida. Sabe qual é o seu problema? São esses seus amigos, essas más companhias, que ficam enchendo a sua cabeça de bobagem. Eles estão estragando você, Marcos. Os meus amigos estão me dando o que há muito tempo eu não recebo nessa casa. A senhora sabe o que é isso? Ou interrogindo com o corpo do meu pai. Eu não admito. Quem admite alguma coisa que sou eu, tá? Eu aceito a senhora me humilhar, me tratando da forma que a senhora me trata. Eu sou o terceiro do filho e... e. parece que eu não existo pra senhora. Agora eu vou falar dos meus amigos. Os únicos que estão me tentando tirar dessa prisão. Eu não vou aceitar. Bom, agora eu. Eu vou dormir. Porque amanhã eu acordo cedo pra trabalhar. Licença. Quem tá seguindo quem agora? Caraca, a gente tá se vendo todos os dias, velho. Isso é, é acaso né? ou é de propósito mesmo? Isso é o destino conspirando pra ver se você fica comigo, cacete. Oi? Não, é o acaso, claro que é o acaso. Eu acordei, desci, comprei meu pão, li meu jornal e aí eu te encontrei. Você mora por aqui? Moro, eu moro... Ali. Ali? É Ian, né? Cara, que bonitinho, vocês vão esquecer o meu nome. Cara, a gente se viu todos os dias, ontem, ontem e ontem. E eu acho que tem sido assim durante todos os dias, Guilherme. Gente... Que loucura, né? Ah, aliás, eu tô atrasado, porque eu tô aqui. É, é, é... é treino? Sim. É. Ah, então então aí vou continuar lá. É isso, imagina, você mora... você mora pra lá, É claro que eu moro, eu moro lá. você não morava aqui? Não, não eu morava. Agora eu moro lá. Entra, eu te dou uma carona, vai lá. Prontinho. Cara, eu não sei nem como te agradecer, né? Ai, eu tenho umas ideias. Tô brincando. Foi nada não, cara. Foi só um favor pro amigo. Só isso. Você é 10 Espero te ver ainda mais vezes, tá? I found a love For me Darling, just dive right in Follow my lead I found a girl Beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for lá. me. Bala, bala. Ótimo dia, ótimo treino, ótimo Rio de Janeiro. Ó, Vai lá e arrasa com essa bola no pé. Vai. Vou deixar. Tchau. Ai. Eu mal posso esperar pra te ver de novo. Amigo, fiz café. Levanta, bora hum, nem vi você chegar ontem me conta, a festa foi boa? Ah, mais ou menos hum. eu conheci um garoto lá hum. o Fernando, sabe? aquele carinha que pediu pro Ian me dar um recado uhum. muito simpático muito alegre, alto astral mas fala que é uma beleza <risos> e aí, você dormiu com ele? não, não Naquela festa nem dava pra gente conversar direito, muito menos estreitar a relação, né? Mas confesso que ele me chamou pra ir tomar um vinho na casa dele e eu confesso que eu fui. Hum. Mas não foi nada além disso. Não? Por quê? Ah, Léo, sabe quando você se joga nos braços de alguém só porque tá carente? Eu percebi que eu tava ali não porque eu queria. Mas sim porque eu tava carente, precisava de atenção. Eu podia fazer isso com ele, né? Muito menos comigo. Porque eu sei que no outro dia eu ficaria com a consciência pesada. Você fez bem, amigo. Quando a gente tá carente, até com um cachorro de rua a gente entrega nosso coração, sabia? Aí ele me chamou um táxi, eu vim embora. Mas confesso que ele deve ter ficado bem chateado por não ter acontecido nada. Mas enfim, qualquer coisa é melhor do que brincar com os sentimentos dos outros, né? Isso é verdade, amigo. As pessoas precisam pensar antes de ficar uma com as outras, sabe? Elas não podem entregar o seu coração a primeira que vier, entendeu? Amigo, você viu o sol maravilhoso que tá lá fora? Vamos pra praia! Eu e você? É. Por que você quer chamar alguém? Eu pensei no Ian e o Marcos, né? Mas, se bem que com certeza o Marcos não vai querer ir por causa do trabalho. Hum. Por falar em trabalho, eu tô precisando conseguir um algo porque a grana já tá acabando e ficar sem grana. É péssima, né? É... Ah, já sei, amigo! Por que você não posta um anúncio na internet? Mas você acha mesmo que alguém vai me contratar pela internet? Muita gente por aí faz a mesma coisa que eu faço. Eu só decoro festa. Isso nem é profissão. Só faço mesmo porque eu gosto. É, amigo, qualquer um faz, mas ninguém faz tão bem quanto você, tá? Quer saber? Se você postar na internet, rapidinho vai entrar uma grana pra você. Hoje em dia todo mundo põe na internet e divulga o seu trabalho, entendeu? Vem, vamos. Vamos botar uma sunga, Sim. Vamos pra praia... Aí, a gente aproveita, posta na internet, vai amigo, vai dar certo, vamos? Tá, tá bom. Se você tá falando, vou fazer. Vamos postar, ver o que, é que vai dar, né? Tá, seu chato. Uhum. Amigo! Ei! Oh, como é que você tá? Ai, eu te achei tão pra baixo naquela mensagem. Desculpa vir assim sem avisar, viu? O que, que tá acontecendo? Minha mãe. Nossa, as coisas lá em casa estão insustentáveis. Eu já não sei mais o que eu faço. Oh, calma. Calma, viu? Eu sei que parece tudo muito difícil, e que a sua mãe tá insistindo em não ser amigável, mas calma. Eu tô pensando numa forma de tirar você desse sufoco, tá bom? É, faz o seguinte, eu tenho que atender um cliente agora. Fica aqui, eu já volto, tá? tá eu te espero por aqui. Tá, eu já volto. Tá. Fica à vontade, tá? Tá, beleza. Não demora, viu? Não, agora você já pode bater no peito, voltar pra selva e assumir que você é um privata. Ah, já sei. Você tá querendo aplauso, é isso? Olha só, fica na sua. Isso não tem nada a ver com você. Tem, tem sim, tem sim. O senhor está ofendendo uma pessoa que está trabalhando. Onde está o seu senso? Jura? Então deveria saber como trabalhar. Ah, então quer dizer que agora a pessoa te chamar de meu querido e é não saber trabalhar? Meu Deus, quando seu filho, quando você tiver um filho e ele te chamar de papai querido, você vai botar o um dedo na cara dele e vai chamar ele de bicha quadrado? Ilhan, deixa pra lá, tá tudo bem? Não. Ilhan! <risos> então se conhecem, na certa são namoradinhos. E se fôssemos, desde quando da sua conta? Não é possível. O senhor tem um rabo preso. Eu aposto que tem o um rabo preso. Porque o senhor tá fazendo todo esse drama só porque ele te chamou de meu querido. O senhor tinha que levantar a mão para o céu e agradecer. Porque se fosse eu, pode ter certeza, desculpa, mas meu querido, é um adjetivo que eu jamais usaria no senhor. eu só que tem um problema. Eu não dou esse tipo de liberdade para qualquer não tipo de gente. precisa da liberdade, da respeito, que ele e eu a gente agradece. Muito mais, sabia? O senhor tem gente lá fora, nesse exato momento, com frio, com fome, na chuva, no relento. E o senhor tá preocupado, é isso mesmo, só porque ele foi educado. Ah, faça-me um favor. Eu não pedi pra ele ser educado. Nossa, mas que bom que ele foi educado sem o senhor precisar de pedir. É aqui que a gente vê que a humanidade ainda tem salvação. Ian, sério, deixa pra lá. Vamos tentar acabar com a fome no mundo? Vamos tentar acabar com a guerra? E vamos deixar os gays serem felizes em paz? Bom dia, tudo bem? Deixa eu mostrar pra você o outro lado do, do salão. Vamos lá? Ai, ai... Obrigado por ter me livrado daquele troglodito. Amigo, por favor, nunca mais, nunca mais você vai deixar ninguém falar assim com você. As pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente deixa. Sério, eu te amo meu amigo. Ai, amigo, o que seria de mim sem você? É. Ó, a partir de hoje ninguém, Marcos, ninguém vai tratar você dessa forma, tá? Porque eu não vou deixar. Principalmente aquele homem ou qualquer outro que tenta cantar de galo só porque a gente é gay, viu? A partir de hoje você pode me chamar de Madre Teresa, protetora dos gays. Olha, prometo lembrar disso. Uhum. É... Jade, não é? Jade seu nome. Então, meu amor, deixa eu te falar, o Marcos, depois de todo esse acontecimento, ele não tem condições de trabalhar. Uhum. Então, eu vou estar raptando o meu amigo, porque a gente precisa conversar e perder tudo isso que aconteceu. Então, por favor, fala com a sua chefe, com a sua gerente, com a sua patroa, com o Papa, com o presidente, com quem for, que eu estou levando ele comigo, tá bom? Pode deixar, diz assim. Não, Ian, vamos. vamos descontar meu dia. Ei, se descontarem o seu dia, eu mesmo pago a sua diária. Vamos, a gente vai contar o Léo e Pode deixar, eu falo com a Dona Edith. Ela vai entender tudo. Sério? Obrigada. Tá bem, tá? Então tá. Obrigado, viu, Jardim? Vamos. embora, vamos. Meu carro tá ali, Aqui, amigo, ó. tem várias sungas ah. para você escolher. Deixa eu te mostrar aqui. Ah, essa aqui, ó. Eu... Essa aqui eu comprei em 2010. Só comprei por causa do medador, um gato lindo, maravilhoso. Nunca não, não usei. Ah, tá super, já quero essa. Ah, do... ah, essa aqui, ó. Comprei do carnaval do ano passado. Também nunca usei. Mas por que, que você nunca usou essa aqui? Ah, sei lá, traumatizei por causa do Matheus, meu PGAS da época, sabe? Hum. Vivia brigando. Sabe o que eu fiz do carnaval do ano passado? Foi, né? hum... <risos> ó um retiro espiritual, você acredita? Seu bobo. Verdade. Cara, eu não sei qual escolher, são todas tão perfeitas. Eu acho que qualquer uma vai ficar ótimo e você. Ei. o Ian e o Marcos chegaram, ó. Ah, o Marcos? Sim. É, mas ele não tá no horário de trabalho? Aconteceu alguma coisa. Em... Será? Eu acho. Vamos se vestir vamos lá ver? Já deve estar chegando. Mas essa, agora é? vamos vambora. Oi, oiê. oi, oi, tá tudo bom? Ah, ah saudade. Bom. Achei que te Vou encontrar na praia. praia. É. Pois é, né? O que você A gente na livraria. O ah, aconteceu? Ah, não aconteceu nada demais. Eu só trouxe o Marcos que também vai na praia com a gente. É, eu só não sei com que sunga, né? Não se preocupe com isso, porque o Léo tem sunga pra dar e vender, tá? Ah, eu prefiro dar que vender. Eu assanhado. <risos> Para! Bem, tá. gente, enquanto esse BO? Eu quero saber de tudo, né? Já ah, ouviu, gente? Ah, o que aconteceu? Ah, não aconteceu nada demais. Eu fui até o trabalho pra poder ver como esse gostoso estava. E vocês acreditam que chegando lá tinha um ridículo humilhando ele. Hum. Mas eu armei o maior barraco e foi isso. O Marcos precisa de praia, eu preciso de praia e foi esse ideal. Tá, gente, mas como assim humilhar barraco? É, um cliente deu piti lá na loja. Foi horrível. Só porque eu disse, posso ajudar, meu querido? A sorte do Marcos é que eu estava lá, não é mesmo? E vocês me conhecem, meu bem. Eu coloquei a mão na cintura, a lata d'água na cabeça e botei minha baiana pra rodar. Simples assim. Ai, eu não acredito que a gente perdeu isso. <risos> perdeu. E pra que você tá, amigo? Foi assustador, uhum. mas tô bem. Ai, ficar escutando aquele cara gritando, eu não conseguiria nem me mover. Eu queria que naquele momento a terra se abrisse e me engolisse daquele lugar. Uhum. Gente, que coisa horrorosa, né? Eu às vezes me pego assim pensando, poxa, é o quê? A sociedade voltou no tempo? Liberdade, respeito, é pedir demais? É, como se não bastasse as coisas lá em casa. Agora é isso. Ó, oh, Marcos, mas não fica assim. Não precisa de você ficar triste por causa de um preconceito bobo e idiota desse, né? É, é isso aí. Enquanto eu for vivo, eu vou lutar para que cenas como aquela não se repitam. Um abraço, Leite.